Olá, somos do Conexão Quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje apresentaremos uma reprogramação mental para obtenção de dinheiro rápido. O universo, o universo tem abundância, de abundância a oferecer de todas de as fontes. Ele, Ele tem muito, tem muito a oferecer. Eu posso sentir a energia do dinheiro esperado chegando, gratidão dinheiro, gratidão universo. Eu enxergo oportunidades escondidas em todos os lugares. Eu posso ver luz onde só há sombras. Eu recebo inspirações que são capazes de mudar qualquer situação atraio o melhor das pessoas. A minha mente é uma usina de ideias milionárias. Eu me apaixono pela vida e por cada oportunidade de aprender. Eu consigo enfraquecer toda negatividade que vem na minha direção. De forma amorosa. O dinheiro, dinheiro vem para mim arara, com muita facilidade. Eu sou o imã de coisas boas. boas. Tudo o que eu, eu ponho na cabeça, cabeça eu consigo. Eu gero valor, valor em tudo que eu tomo. Eu sou, sou capaz, capaz de fazer, fazer coisas incríveis. incríveis. Eu, eu sou, sou digno. digno. Eu estou sou equilibrado. equilibrado. Que, o que eu preciso vem, eu a, vem a mim no momento certo Eu sou mais do que suficiente Eu estou, estou de, coração de coração cheio, cheio. Eu, eu sou, sou especial, especial. Eu, eu posso deixar, deixar qualquer situação, situação escassa totalmente abundante e próspera eu, eu irradio, irradio prosperidade em tudo que, que eu toco que eu eu atraio os melhores convites. Eu atraio as melhores viagens. Eu atraio melhores, atrai melhores e mais impressionantes presentes. O universo não encontra nenhuma dificuldade de me presentear constantemente. Eu só atraio gente boa. Gente do bem. Gente para cima gente de luz. Eu sinto, sinto amparo, amparo em qualquer lugar em lugar que me o, o universo, universo sempre se me estende, estende a mão abre e abre portas. Porta eu, eu mereço o que há é de a melhor. Eu movimento é a prosperidade. prosperidade. Eu, eu sou o imã da abundância. abundância. Eu, eu ofereço, ofereço a minha generosidade ao mundo. Hum. Hum. Eu ofereço, eu ofereço a minha criatividade, minha criatividade para gerar mais e mais, mais, mais valor a cada, cada projeto, projeto. Em, em qual eu vivo. A, vivo. a minha a mente é uma mente de soluções perfeitas. perfeitas. Eu, eu estou, estou em conexão, conexão direta com o Criador. Eu sou a expressão de toda a prosperidade. Eu sou o imã da, da riqueza. Eu sou a própria prosperidade manifestada. Eu, Eu e a minha prosperidade, prosperidade estamos em total alinhamento. Eu posso sentir como seria bom receber abundância de todas as fontes inesperadas. O universo tem muita abundância a me oferecer. Estou imensamente grato por isso. Gratidão universo. Gratidão a Deus, O universo tem abundância a oferecer de todas as fontes. Ele tem muito a me oferecer. Eu posso sentir a energia do dinheiro inesperado chegando. Gratidão, Gratidão, Gratidão meu Deus. Eu, enxergo eu enxergo oportunidades escondidas em, em todos os lugares, eu posso, posso ver luz onde só há sombras, eu recebo inspirações que são capazes, que são capazes de mudar de qualquer situação, eu atraio o melhor das pessoas, pessoas. Eu me apaixono pela vida e por, e por cada oportunidade de aprender. De aprender. Eu, consigo eu consigo enfraquecer toda, toda a negatividade que vem na minha direção. De forma amorosa. O dinheiro, o dinheiro vem para mim com muita facilidade. Eu, eu sou um imã de coisas boas. Que eu, que eu ponho na, na cabeça, cabeça. Eu, eu, eu já valor em tudo que eu morro. Eu sou, sou capaz, capaz de fazer, fazer coisas incríveis. incríveis. Eu, eu, sou sou digno. Digno. eu sou digno. Sou eu sou equilibrado. Tudo o que eu que preciso eu vem a mim, mim no momento certo. certo. Mais do que suficiente. Eu, eu estou de coração, coração cheio. Eu sou especial. Eu posso deixar qualquer situação escassa, totalmente abundante e próxima. Eu, eu irradio prosperidade em tudo que eu toco. Eu, eu atraio os melhores convites. Eu atraio as atrai atrai melhores viagens. viagens. Eu atraio, Eu atraio melhores, melhores e, mais e mais impressionantes presentes. O universo, o universo não, não encontra nenhuma dificuldade em me presentear constantemente. Eu só atraio, Eu só atraio, atraio gente, boa, boa, gente boa. Gente do bem. Gente, bem, gente para cima. Gente de Deus. Eu sinto amparo. Quero dar em desistir. O, o universo sempre, sempre me estende, estende a mão e abre portas. portas. Eu mereço o que há de melhor. Eu, Eu movimento a prosperidade. Eu sou imã da abundância. abundância. Eu, Eu, ofereço ofereço a a um. Eu ofereço a minha generosidade. Um. Eu ofereço a minha criatividade para gerar para mais e mais valor. Mais a cada projeto, em qual eu envolvo. A minha a mente é uma mente de soluções perfeitas. Eu estou, estou em conexão em direta com o Criador. Eu sou a expressão de toda, toda a prosperidade. Eu sou o imã da, da riqueza. riqueza. Eu, eu sou a, sou a própria, própria prosperidade manifestada. Eu e eu a prosperidade estamos em total alinhamento. Eu posso sentir como seria bom receber a abundância de todas as fontes desesperadas. O universo tem muita abundância a me oferecer. E eu estou imensamente grato. Gratidão ao universo. Gratidão Deus. O universo tem abundância a oferecer de todas as fontes. Ele tem muito a oferecer. Eu posso sentir a energia do dinheiro esperado chegando. Gratidão Gratidão Deus. Eu enxergo, eu enxergo oportunidades escondidas em todos os lugares. Eu, eu posso ver luz onde só há sombras. Eu recebo inspirações que são capazes de mudar mar, qualquer situação. Eu atraio o melhor das pessoas. A minha mente é uma usina de ideias milionárias. milionárias. Eu me, Eu me apaixono pela, pela vida, vida e por cada oportunidade, oportunidade de, aprender. de aprender. Eu, Eu consigo enfraquecer toda negatividade, negatividade que vem, vem na minha, minha direção, direção de forma amorosa. O dinheiro vem para mim com muita facilidade. Eu sou mima de coisas boas ponho na, na cabeça... cabeça eu, eu, eu gero valor em tudo que eu tomo. Eu sou capaz, capaz de fazer, fazer coisas incríveis... Eu sou digno... Eu, sou digno. eu estou equilibrado. Tudo o que eu que preciso... Eu vem a mim, mim no momento certo... Eu sou mais do que suficiente... Eu estou, eu estou de, coração de coração cheio. Eu sou especial. Eu posso deixar, deixar qualquer situação, situação escassa, totalmente abundante e próxima. Eu irradio prosperidade de tudo que eu toco. Eu atraio atrai os melhores convites. Atrai eu atraio as melhores viagens. Atrai eu atraio os melhores, atrai atrai melhores e mais, mais impressionantes presentes. O Universo não encontra nenhuma dificuldade de me presentear constantemente. Eu só atraio atrai gente de gente, gente, gente de bem, gente de bem. Gente para cima, gente de luz. Eu, Eu sinto amparo em qualquer lugar em que O Universo, o universo sempre, sempre me estende a mão e abre portas. Que melhor melhor. Eu movimento é a prosperidade. Eu sou o ímã da, da abundância. abundância. Eu, eu ofereço, ofereço a minha generosidade ao mundo. Eu ofereço, ofereço a minha criatividade, criatividade para, gerar para gerar mais e mais valor mais a cada projeto em que eu, a eu vivo. Minha a mente, minha mente é uma mente de soluções perfeitas. perfeitas. Eu estou em conexão direta com o Criador. Eu sou a expressão de toda a prosperidade. Eu sou o lima da riqueza. Eu sou a própria prosperidade manifestada. Eu e a prosperidade estamos em total alinhamento. Eu posso sentir. Como, Como seria bom receber a abundância de, abundância de todas, todas as fontes, fontes inesperadas? inesperadas. O, o universo tem muita abundância, abundância a me oferecer. E eu estou, estou imensamente grato por isso. Gratidão, universo. Gratidão, Jesus.